Como a gente vem mostrando em todos os vídeos esse mês que precisamos diferenciar algumas coisas umas das outras, então vamos mostrar hoje algumas cabeças ball heads da King Joy totalmente perfeitas para o seu dia a dia e para o seu trabalho profissional. Essas cabeças podem ser usadas em vários tipos de produtos diferentes, como tripés, monopés, sliders entre outros produtos. Isso tudo porque elas são de uso fácil. E tem a sua forma bem prática de uso, como o encaixe 3 oitavos e o adaptador 1 quarto. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o ponto. Eu vou falar dessas cabeças e suas informações técnicas. A primeira cabeça a se falar é a Ball Head V20. Ela é feita totalmente de liga de alumínio, tem a sua altura de 87 mm um peso de aproximadamente 400 gramas, um travamento especializado para travar a sua ball, e um outro travamento para travar o seu movimento panorâmico de 360 graus no ângulo que você quiser utilizar ela. Ela também tem um medidor de nível em bolha. E o mais importante, ela suporta uma carga máxima de 7 kg. A segunda cabeça a se falar é a QH10. Também com uma composição totalmente feita de liga de alumínio, a sua altura é de 9,5 cm, pesando aproximadamente 400 gramas e ela também tem os mesmos tipos de travas que a é V20. Um travamento para o panorâmico a 360 graus e um travamento para a sua bola. Também tem o mesmo medidor de nível em bolha e suporta uma carga máxima de 5 kg. E agora vamos falar da terceira e última cabeça desse vídeo, que é a QB10. Com a sua altura de 8 cm, feito totalmente de liga de alumínio, pesando aproximadamente 290 gramas, ela suporta um peso máximo de 5 kg. E ela tem o seu plate Quick Release de liberação rápida com trava de segurança dupla. Ah, e ela também tem quatro medidores de níveis em bolha. Essas cabeças elas são muito boas para você que quer utilizar a sua câmera para tirar uma foto macro de algum produto, ou se você é um digital influencer e você quer usar a sua câmera profissional para gravar um vídeo para o seu reels, para o seu TikTok ou para o seu Instagram, você também pode utilizar a câmera no modo vertical. E aí, você gostou desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like. Ah, e uma coisinha só, eu vou te dar um spoiler bem bacana. No próximo vídeo, a gente vai falar de monopés que podem ser utilizados no dia a dia. E essas cabeças também encaixam lá. Se você tem alguma dúvida, deixa o seu comentário aqui embaixo. compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal.